Olá pessoal tudo bem? Temos um recado muito importante para vocês. De fevereiro de 2020 para cá muita coisa se transformou. O nosso mundo já não é mais o mesmo. Há meses estamos reaprendendo a viver, nos adaptando à pandemia que mudou a nossa rotina. Vivemos um momento onde esta nova arena nos pede coragem e cuidado para irmos mais além. As distâncias físicas que impediam o nosso reencontro ontem, hoje, já não são mais um desafio tão grande. Nossas conexões têm acontecido no universo digital. E apesar de todos os anos a gente arrumar as malas para ir rumo ao nosso grande evento, em 2021 o nosso encontro será diferente. A cidade-sede do 41º EMS vai ser a melhor do mundo. A sua! Vamos invadir a sua cidade, a sua casa e o seu quarto ou sala para vivermos momentos mágicos juntos. O formato será outro, online. Uma experiência totalmente inédita, mas com o amor e alegria de sempre. Até porque não existe barreira para o amor. Você já sabe. Todas as equipes ouviram o chamado e continuam trabalhando para construir um EMS mega especial com todas as emoções que você já conhece. Temos um abraço guardado para você e para todos os jovens que anualmente se programam para embarcar nessa aventura com a gente. Sabemos que, especialmente em momentos de incerteza como os que estamos vivendo, as palavras confortam e os gestos mostram o que somos e podemos ser. E seremos história no 41º MES Trivia. Até lá, nos vemos por aqui.